Recentemente foi revelado que o Nen possui rankings de proficiência que vão de ótimo até o último pico chamado de Supremo. O extremo do uso de Nen e somente seis figuras se enquadram no apogeu de aura de Hunter x Hunter. Sendo dois deles vindo diretamente do continente escuro. Quero saber qual é o maior pico de poder de Hunter x Hunter? De quem são as figuras lendárias no nível extremo de Nen? se liga que eu vou falar nisso agora. Olá galera, eu vou Drufuzar aqui mais um vídeo pra vocês. Espero é que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje. Trazendo um vídeo bem legal explicando o que é o extremo do NEM. Foi revelado recentemente em uma exposição do Togashi, onde descobrimos que tem quatro ranks dentro de cada categoria e o extremo é o supremo de tudo. É onde chega ali somente as figuras lendárias e somente seis deles conseguiram alcançar. Então assiste até o final, esse vídeo tá bem legal, bem explicadinho. Se você é novo no canal,. Aproveita para escrever, se você já é um caçador, três estrelas e vai para o continente escuro, dispara o like para dar uma força agora com vocês, tudo sobre o extremo do NEM de Hunter x Hunter. Então vamos lá galera, o NEM é dividido em 6 categorias e cada uma delas existem 4 rankings de classificação de proeficiência que são chamados de círculos de atributos. Então o NEM tem 4 classificações de proeficiência para cada tipo, ótimo, excelente, gênio e extremo. Quanto mais próxima a classificação estiver dentro desse círculo, maior será a proeficiência em NEM de um usuário. Notem aqui galera que é confirmado que essas classificações, os 4 rankings de eles representam a proeficiência Em geral do personagem Levando em consideração Até a velocidade inata do seu aprendizado Suas habilidades físicas E sua força mental Mas é muito importante notar que Elas de forma alguma representam A força relativa do NEM De alguém O que, que isso quer dizer? É que esses ranks são puramente baseados Na habilidade com o NEM Do tipo específico de cada personagem Não tem nada a ver com a liberação de aura e portanto o poder resultante deu uma habilidade nem. Um exemplo bem simples para vocês entenderem Biscuit é muito mais habilidosa em Nen do que o Yopi, um guarda real Mas o Yopi tinha obviamente muito mais aura e isso tornava suas habilidades mais massivas e poderosas Bom, dentre os quatro rankings um usuário Nen que atualmente é classificado como um gênio Pode cair rapidamente para as classificações excelente ou ótimo, que é a primeira delas, devido à falta de treinamento. Isso é algo que foi previamente entendido e até enfatizado lá na arena celestial. Se você não praticar, você fica enferrujado. Mas parece que a habilidade nem é muito mais afetada e um grau muito maior do que uma habilidade de destreza quando se para de treinar. Já a classificação supremo ou extrema significa que o usuário de nem Atingiu o ápice da técnica Alcançável E não representa o talento Inato de alguém Aqui o Togashi ele confirmou que o nem Tem sim limites de habilidades E que tipo de aplicação e técnicas Podem ser aprendidas Uma vez que alguém alcançou O um nível extremo em sua Categoria nem sua habilidade e Pro eficiência, ele não pode Subir mais do que isso, então a única coisa Que pode ser melhorada São suas habilidades Pessoais Como o Netero fez Ou então Melhorar sua liberação de aura Para tornar seu nem Cada vez mais eficaz Também é afirmado Que habilidade Proeficiência Não é uma medida De talento inato Gon e Kirua Tem mais talento inato Do que Biscui Mas estão muito atrás dela Em questão de habilidades Alguém com talento inato No entanto Teria mais probabilidade De subir nas fileiras de habilidades mais rapidamente na sua vida, algo bem ilustrado com o Gon e Kirua ou mesmo se quiser com o Leoro, que eles dominaram o Nen em pouquíssimos dias e são bem poderosos, são verdadeiros prodígios no uso do Nen. Um usuário de Nen que se coloca dentro desse círculo de atributos de um tipo, possui o potencial de alcançar a verdadeira essência Desse tipo. E a classificação suprema. O extremo. Um exemplo. O Gon. Que foi forçado a um estado de espírito extremo. Quando virou o Gon-san. O Gon adulto. Ele alcançou o um nível extremo em um único instante. No entanto ele perdeu seu poder. Devido aos seus votos de Ser Se um usuário de Nen atinge o extremo. Depende muito dos seus próprios esforços. Mas também de outros fatores. Até mesmo a sorte conta aqui. As circunstâncias para cada usuário. Para usuários NEM que são colocados entre dois tipos galera. Muitas vezes atingir o extremo. É condicionado ao treinamento e prática contínua. De ambos os tipos de NEM por um determinado período de tempo. Há também casos em que os usuários de NEM colocados entre dois tipos de categorias. Entram no círculo de atributos mas do seu tipo inato de NEM. Aprimorando esse tipo exclusivamente por um tempo, e ao contrário dos usuários normais de NEM, os especialistas às vezes não exibem nenhum progresso na sua aura, apesar de serem colocadas no círculo de atributos. Às vezes, seu despertar para o nível extremo depende do treinamento e prática do tipo de NEM com o qual o especialista deve ter muita dificuldade em termos Desse gráfico, os especialistas têm várias complicações Que não podem ser decididas Como uma regra geral, e isto inclui Até mesmo em treinar e aprimorar O seu NEM, nem todos conseguem Basicamente galera, aqui significa o seguinte O Kirua, ele está entre um aprimorador E um transmutador Mas o seu tipo de Nen é voltado à transmutação, então Ele pode mesmo aqui, entre os dois Alcançar o nível extremo De transmutação E provavelmente vai fazer também com suas habilidades em aprimoramento melhorem bastante Isto faz muito sentido com as informações sobre o treinamento de Nen Que recebemos de biscuit lá na Ilha da Ganância Dizendo que treinar todos os tipos de nem da categoria Mesmo que um pouco, melhora o tipo principal também Agora quem são os usuários de cada categoria no nível supremo? Gon tem o menor rank e surge como um ótimo em aprimoramento o Voguin e Komugi são catalogados como gênios. No nível supremo temos duas figuras. Primeiro, Netero, aprimorador extremo. Considerando como seu Bodhisattva parece usar quase todas as categorias de Enem. Eu gosto de pensar que o Netero ele quebrou seus limites humanos. Portanto não é impossível que o Netero tenha conseguido chegar ao extremo em outras categorias Nen. Por conta desse seu despertar. E é reforçado bastante aqui pelo quão estranho o seu Hatsu é. Já o outro na categoria extrema é Gon-san. O Gon adulto. Ali ele realmente chegou no apogeu das suas habilidades de aprimoramento. Fato curioso é que o Gon ele tinha uma inclinação à emissão. E parece ter perdido isso sendo colocado agora como um potenciador puro. Eu gosto que tanto Netero quanto Gon não exibam apenas habilidades incríveis. Mas poderes capazes de abrir... <risos> Crateras inteiras Já Transmutadores Único extremo é Biscuit Interessante isso né Atualmente ela tem cerca aí de 58 anos Afirmou ter aprendido nem aos 17 anos Então faz muito sentido Sua força física natural e habilidades em artes marciais Também são muito impressionantes E considerando como ela quase matou Binote Com um único golpe quando os dois tiveram um duelo Denem, de faz sentido ela ser extremo. Para efeito de curiosidade, Hisoka e Yopi são catalogados como gênios aqui nessa categoria. Uma casa abaixo do Supremo. Com os juradores. a classe mais esquecida de todos, temos um usuário extremo também. E ele é a Bengane, o exorcista Denem de que tirou aquelas restrições do Kuroro. Isso faz muito sentido considerando... Como ele lidou com as situações que encontrou na Ilha da Ganância. Afirma-se que as habilidades... De exorcismo de Enem são muito raras. E remover as maldições de Enem exigem muito poder. O Abengane ele usa o seu Enem de uma maneira também muito estranha. Combinando sua aura com plantas e animais próximos. Para alimentar sua própria habilidade. Não vimos muito dessa aplicação de Enem. Mas parece que a habilidade de SBD Tyson. Um dos príncipes lá na Guerra da Sucessão. Pode estar relacionado a isso. Assim como a síntese de aura Demeruem também pode ser bem semelhante. Já os manipuladores. Curiosamente não temos ninguém no extremo do uso deles. Irume e Polfi são gênios. Considerando que essa classe nem é a mais perigosa na minha opinião. Faz total sentido não ter ninguém masterizado nela ainda. Como gênios eles já são assustadores por si só. Emissores. Meus amigos temos dois extremos aqui na minha categoria favorita de Hunter x Hunter. Meruem e Zeno que convenhamos. Mostraram as habilidades mais insanas de toda a série O Dragon Dive é um absurdo E Meruen mesmo sem um rato é algo imensurável Imaginem se Meruen aprendesse a se teletransportar Porque sabemos que isso é uma habilidade de emissor Também é legal para ilustrar em como o extremo do Nen não significa força O Zeno nunca arranharia o Meruen Mas está ao mesmo lado em o quão supremo é a sua aura nesse tipo de e para fechar os especialistas, sim temos extremos aqui também, Pitou e Kuroro são gênios e na minha opinião Kuroro é o mais assustador de todos e por quê? Porque Pitou é uma aberração de forte, algo que nem mesmo deveria existir e então você tem um humano vindo de um lixão com uma capacidade de um gênio para especialista. O segredo do bandido é uma das melhores habilidades já criadas por Togashi. E o Kuroro, ele é praticamente invencível com tempo e preparação para qualquer batalha. O que me deixa mais alucinado com o Kuroro é que o único no nível extremo de especialista é ninguém menos. Que Aruka, sim, ela é a supremo nessa categoria Nen. Togashi provavelmente está rotulando aqui a Aruka e Nanika como o único indivíduo nesse momento. Então independente de Aruka realmente conhecer o nem ou não, não importa. Porque a habilidade especialista aqui é de Ai Que é uma das calamidades, é ridicularmente poderosa. Então Kuroro abaixo de uma calamidade do continente escuro é realmente algo para se pensar. Então galera, com todas essas informações... Saibam que os princípios básicos que conhecemos desde a introdução do NEM, não mudaram em nada, cada pessoa tem um tipo inato com o qual tem afinidade e eles terão mais dificuldade comparativamente ao tentar pegar outros tipos de Enem. os especialistas são casos marginais que não podem ser facilmente explicados e alguns personagens são ambidestros porque embora tenham nascido com um tipo inato de Enem, eles pegam um outro tipo adjacente com a mesma facilidade, só porque alguém não está nesse círculo do Quatro atributos Não significa que o seu NEM seja fraco Ou que ele não seja muito proeficiente No uso deles É só que eles não estão focados o suficiente Para pertencer a um único círculo de atributos Gol foi, eu acredito, um caso De alguém que desenvolveu aptidão Para o seu tipo inato agora Porque ele aprimorou o seu NEM Quase exclusivamente no aprimoramento por um longo tempo. É por isso que eu acredito que o seu posicionamento acabou mudando desde a Ilha da Ganância. Quando ele tinha uma inclinação para emissão e mais ainda isto pode ter se perdido após... O Gon adulto surgir Então excluindo o Gon adulto Que chegou no extremo Mas usando voto e restrições Existem apenas 6 personagens Que alcançaram a categoria suprema Dois são do continente escuro E possuem habilidades daquele lugar Meruen e Aruka Um deles é especializado Em um campo extremamente raro O Bengani. E os três últimos São muito antigos E treinaram bastante Netero, Zeno e Bisque Mostrando que O pico Denem Enem Vem com muito treinamento E geralmente atalhos Podem custar caro. E é isso meus amigos. Conseguiram entender como funciona a categoria extrema do NEM? Bem legal esse né? Eu gostei bastante de saber que existem 4 ranks dentro de cada uma delas. E é possível se chegar no limite. Aliás, existe sim um limite para as habilidades. Desses todos, o que mais me surpreendeu sem dúvidas. É o Kuroro como um gênio dentro da categoria especialista. O segredo do bandido é um absurdo. Depois que ele pegou o sol e a lua. E o marcador do livro. É, não sei. Não sei qual que, é, qual que é o limite do Kuroro. Ele praticamente não tem. Eu acho que não é possível nem mesmo ele aumentar mais isso. Chegar no extremo. Ter um limite. Porque quanto mais habilidades ele roubar. Mais forte ele fica. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha com seus amigos que gostam de Hunter x Hunter. Para saber essa novidade dos rankings. Das categorias. Né? E é isso. Próximo, eu prostiro, fomei.